Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural. Seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. No vídeo de hoje, separei três lições, das quais você deve aprender logo para que a sua vida não seja infernizada por pessoas tolas que só desejam te inferiorizar naquilo que você é, em suas palavras. E a primeira lição a se aprender com indivíduos tolos é sobre a reflexão, pois quem sabe ele não tenha razão você como ser está falhando em algum campo da sua vida, seja de mudar aquilo que você está errando ou de afastar tais indivíduos medíocres do seu convívio. E nesse ponto, conseguir identificar tais pessoas é bastante simples. Reflita sobre o seu meio social, pois se você anda com pessoas das quais não tem nada a te oferecer, e não digo isso referente a bens, digo em relação à lealdade e que na primeira das dificuldades desaparecem, ou mesmo são falsos conselheiros, fingindo que se importam contigo, jogando muita conversa fora e não desenvolvendo nada de sábio, se escondendo até mesmo atrás da palavra de Deus, falando o quanto são religiosas, mas errando miseravelmente em provar isso para si mesmas, fazendo do nome de Deus um objeto usado para adquirirem aprovação e fazerem com que outros indivíduos concordem com as suas falas. E isso é podre, meu amigo. Mas é claro que a maioria das pessoas não irá concordar com o que eu falei, e nem mesmo chegará a refletir sobre isso. Porque no fim das contas, as suas necessidades falam mais alto, pois certas verdades ou mudam a sua vida, ou você nega e continua ignorante até morrer. E a questão é que milhares de pessoas fracassam todos os dias, meses e até mesmo anos, porque continuam alimentando essas mentiras enquanto se sentem amedrontadas com certos fatos. E veja bem, a questão é que sem a crença de um paraíso após o post-mortem, a maioria dos que se dizem religiosos nem mesmo acreditaria em Deus. Então primeiro escute e depois faça o favor de refletir, pois esses tolos, devem ser os primeiros a serem tratados com a sua indiferença. A segunda lição é que os tolos te contaminam com seus valores inferiores e que eles desejam estabelecer em suas vidas. Todavia, essas pessoas disfarçam pequenas críticas e julgamentos de valor com piadinhas e até mesmo palhaçadas, das quais o real sentido é te inferiorizar só para que elas cresçam que você diminua e o quanto mais você permitir e dar espaço para que os tolos te desvalorizem com essas atitudes mais prejudiciais serão para você pois afinal que as pessoas ao seu redor pensariam que mesmo você sendo humilhado continua lhe dando risada da piada que estão fazendo sobre você pois é o seguinte estamos cheios desses indivíduos vivendo em sociedade preferem crescer à custa de outras pessoas dignas de confiança, agindo sempre de forma inapropriada e até mesmo sendo desrespeitosas e questionadoras da autorealização alheia, ao invés de construírem os seus próprios caminhos de sucesso e imagem pessoal. Pois é mais fácil pegar carona e se engrandecer nas costas de quem está sendo fiel aos seus valores do que se dar o trabalho de batalhar para conquistar tudo o que desejam. E a terceira lição que aprendemos com os todos é de saber se ausentar de tais indivíduos, pois no meio de tanta inconsciência e falta de compreensão, não vale a pena perder a sua paz, perder o controle das suas emoções ou mesmo se questionar da falta de instrução de tal indivíduo. O que você deve fazer é se ausentar